Boa tarde a todos, eu este fim de semana coloquei um vídeo no YouTube que mostra 35 gráficos de ações que subiram mais de 100 mil por cento desde 1980 e não sei se repararam mas 33 dessas 35 ações tinham o seu mínimo histórico abaixo de um dólar. Eu já trouxe aqui seis exemplos para não estar a mostrar os 35 gráficos, vou aqui ver a Adobe cujo mínimo histórico foi em 0,21 em 1987, antes de subir 3.331 vezes, para o máximo histórico a 699,54. Vamos ver mais um exemplo. A Apple, a maior empresa do mundo atualmente, esteve, segundo este gráfico, a 0,05 em 1982. Vejamos agora aqui, por exemplo, uma empresa farmacêutica, a Biogen, que teve a 0,33, foi o seu mínimo histórico em 1993, antes de subir até 468 dólares e 55, foi o máximo histórico, pelo menos por enquanto. Uh, agora a Cisco Systems, que teve o seu máximo histórico no ano 2000, ainda não conseguiu superar esse máximo, é uma das poucas destas grandes empresas Tecnológicas que está abaixo do máximo do ano 2000, mas o, este vídeo estamos aqui a falar é do mínimo histórico, segundo este gráfico, foi a 7 cêntimos em 1990. Já agora, estes são gráficos de, do software de análise técnica Metastock, que eu já uso desde 1997 por volta disso, e as cotações vêm da Refinitiv, portanto é uma fonte bastante credível. Vejamos aqui. O gráfico da Netflix, cujo mínimo histórico foi em 2002, nos 35 cêntimos, e ela teve há pouco tempo acima de 700 dólares, tendo subido mais de 2 mil vezes, nestes 20 anos, cerca de 20 anos. E finalmente temos aqui o gráfico da Oracle, cujo mínimo histórico também foi abaixo de 1 dólar, a 4 cêntimos em 1987, antes de subir... Tenho aqui 2.659 vezes. Portanto, o que é que estes gráficos nos podem levar a pensar? Que se estas ações eram penny stocks antes de subirem imenso, é? estas são das maiores subidas que existiram no, nas bolsas norte-americanas, então é nesse campo, logicamente podemos deduzir, que é nesse campo das penny stocks que devemos, ir à procura, investigar ações que poderão ter este tipo de potencial. Vamos, vamos para ações que têm um preço muito baixo, que poderão eventualmente subir muito em termos de longo prazo. E não quer dizer que não haja nas Penny Stocks algumas ações que possam subir assim, só que este motivo para ir para esse campo de análise é, é infundado, eu já vou explicar porquê. É que estas ações que subiram muito fizeram vários Stock Splits na sua história. E cada vez que há um Stock Split, a cotação baixa. Portanto, o que é que é um Stock Split? É quando uh, as ações são divididas em mais ações. Por exemplo, uma ação é dividida em 10 ações, ou em 5 ações, ou em 4 ações, ou em 2 ações. Isto, as empresas fazem isto para baixar a cotação e aumentar a liquidez e o volume de transações e, e atrair mais pequenos investidores também por isso e então, mas quando fazem isso, o gráfico a cotação desce, não é? por exemplo quando, quando uma ação é dividida em 10 a cotação desce 90% desce para um décimo mas ninguém sofre nada com isso a riqueza dos investidores fica exatamente a mesma, porque eles ficam com 10 vezes mais ações. Por exemplo, uma ação que está a 100, passa para 10 dólares, mas os investidores têm 10 vezes mais ações, pelo que o valor que têm investido é exatamente o mesmo que era antes do stock split. Portanto, o stock split não tem qualquer efeito na riqueza dos investidores, nem nos fundamentais das empresas, é neutro nesse aspecto, só que tem este efeito no gráfico. É que quando a cotação desce, as cotações do passado são todas ajustadas. Portanto, há um ajuste retroativo, que faz com que o mínimo histórico também vá descendo. Uh, por causa deste efeito técnico. Imaginemos, por exemplo, uma ação cujo mínimo histórico era 20 dólares. E depois faz um, um stock split, em que cada ação é dividida em 10. Esse mínimo histórico passa para 2 dólares. Depois a ação continua a subir, como estas que têm subido muito ao longo dos anos, e fazem um novo stock split em que cada ação é dividida em 10. Há um ajuste retroativo e o mínimo histórico que estava nos 2 dólares passa para 0,2 dólares. E é este processo de ajuste retroativo devido aos stock splits que explica que estas ações tenham o um mínimo histórico abaixo de 1 dólar, ou seja, que... Parece que eram penny stocks na altura, mas não eram, <risos> não eram penny stocks. Agora, isto não quer dizer que os gráficos sejam falsos, os gráficos são absolutamente fidedignos e estas subidas que eu estou a mostrar aconteceram mesmo. O mínimo histórico é que não foi, porque para preservar a variação da cotação ao longo dos anos é que fazem este ajuste retroativo, senão isto ficava tudo... Sem sentido. Não é? Ficava a cotação, os investidores tinham um ganho imenso porque a cotação tinha subido muito, mas o mínimo histórico estava mais alto que a cotação atual, se não fizesse este ajuste. Portanto, este ajuste é absolutamente necessário para, para que o gráfico reflete, reflita a variação ao longo dos anos. Só que tem este efeito de parecer que as ações no mínimo histórico eram penny stocks quando não eram. Uh, espero ter explicado bem esta situação. Já agora, naquelas 35 ações, havia uma que se destacava ter uma cotação tão alta, que é a Berkshire Hathaway, <risos> que atualmente está, cada ação, a mais de 500 mil dólares, está a 532 mil e 11 dólares, cada ação. E isto acontece porque o Warren Buffett nunca quis fazer um stock split, e, e então, lá está o mínimo histórico, que não é este, porque eu só tenho gráficos desde 1980, e desde 1980 o mínimo das ações Berkshire Hathaway da classe A, depois as da classe B, que tem uma cotação mais baixa, o mínimo desde 1980 foi 245, mas esta ação já era cotada muito antes e quando o Warren Buffett come começou a comprar ações da Berkshire Hathaway, em 1965, elas estavam a 15 dólares o que mostra que as ações subiram, já agora faço aqui no instante a conta, 32.011 dividido por 15, subiram 35.467 vezes, e segundo o meu estudo, esta foi mesmo a ação que subiu mais na história da Bolsa dos Estados Unidos, pelo menos nos últimos uh, 60 anos, isto por acaso, agora se formos ver em termos de taxa média anual no instante, desculpem lá, 532.011.15, uh, quantos anos? 1.960, 2000, 2.022, menos 1.965, em 57 anos, 57 anos, e dá uma taxa média anual, não sei se isto é... Impressionante, é mesmo incrível, 20% de taxa de retorno de média anual ao longo de 57 anos, é, pronto, é único, é mesmo único. Ok, uh, queria então só alertar para aquele aspecto de dos mínimos históricos serem nos, nos cêntimos e que isso poderá levar pessoas para as penny stocks, mas não vão, é um engodo, é uma falácia, não vão para as penny stocks, pelo menos não por causa disso. Ok? Obrigado, até ao próximo vídeo. Só falta eu descobrir como é que se desliga a gravação.